Porque o jovem do ensino médio, ele não pode ficar com 12 matérias, incluindo nas 12 matérias filosofia e sociologia. tem nada contra filosofia e sociologia. Mas um, um currículo com 12 matérias não atrai um jovem. Então, nós temos de primeiro ter uma reforma nos currículos. lança a reforma do ensino médio. Pelo visto a Petralhada torrou o cérebro com tanta maconha e agora estão se esquecendo das propostas da sua querida presidenta Dilma Rousseff. Afinal de contas, essa ideia era defendida por ela, mas acredite se quiser, até que ela era boa, pois o governo pretende através de uma medida provisória reformar o ensino médio tão castigado nesse país. E entre as principais medidas divulgadas estão o aumento da carga horária mínima anual, que passará das atuais 800 horas para 1.400 horas. Ou seja, ao invés de ficarem vagabundeando pelas ruas, os adolescentes permaneceram nas escolas por mais tempo. Além disso, teve também a flexibilização do currículo, ou seja, os alunos poderão decidir por diferentes caminhos em sua formação, dando uma maior ênfase nas áreas de linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Ai meu, mas tão querendo permitir que as aulas sejam dadas por profissionais sem licenciatura. Não pode porra. Quer dizer então que um engenheiro não pode dar aula de matemática ou física simplesmente porque ele não tem licenciatura nessas áreas? E que tal um marceneiro que também não pode dar uma aula técnica de carpintaria só porque não tem o diploma? Esse complexo de sindicalista é foda, viu? Ah, é! Estão querendo acabar também com as aulas de filosofia, sociologia, artes e até educação física. Calma, filha da puta. Você ainda vai poder falar bastante sobre marxismo e correr atrás da bola com seus amiguinhos. Só que a diferença é que o ensino de língua portuguesa e matemática serão obrigatórios nos três anos do ensino médio. Não adianta continuarmos com, é, pensando que vamos ensinar é, a tudo a todos, enquanto que as habilidades, as competências individuais de cada um de nós são diferentes. Lembrando que boa parte dos estudantes brasileiros mal sabem interpretar um texto em português ou fazer contas básicas de matemática, o que acaba se refletindo quando chegam na faculdade, onde vemos as principais universidades brasileiras caírem ano após ano nos rankings internacionais de ensino. Mas quer saber? Tudo isso é uma grande bobagem, afinal de contas, o que o país precisa mesmo não são de mais engenheiros, cientistas ou técnicos qualificados e capacitados, mas sim de filósofos e sociólogos, não é mesmo? Hashtag tá certo! Moro manda a presidência avaliar tralhas de Lula Cada dia que passa, o jararaca de nove dedos se complica ainda mais Lembram-se daquela ação da Polícia Federal Que encontrou uma sala-cofre com joias, medalhas e até obras de arte pertencentes a Lula? Pois é, o juiz Sérgio Moro deu um prazo de 45 dias para a Secretaria da Presidência da República avaliar todos esses presentinhos que o ex-presidente teria recebido. O juiz quer entender por que esses bens roubados, ou, é, quer dizer, foram adquiridos pelo petista ao invés de terem sido incorporados ao patrimônio da Presidência da República. Só para vocês terem uma ideia, dos 568 itens recebidos nos dois mandatos do ex-presidente, apenas 9 foram incorporados ao patrimônio da União, ou seja, menos de 2% do total. Aliás, para quem não sabe, Lula chama todas essas obras de arte, joias e medalhas que recebeu de tralhas. É, deve ser por isso que essas tralhas estavam bem guardadinhas em um cofre do Banco do Brasil. Hashtag Lula na cadeia. Yahoo anuncia vazamento de dados que atinge 500 milhões de usuários Pois é, se você é uma daquelas pessoas que repetem as suas senhas para tudo quanto é serviço online, é bom reavaliar essa sua atitude, porque o Yahoo informou nessa quinta-feira que um vazamento de informações de seus bancos de dados, em 2014, atingiu pelo menos 500 milhões de usuários. Entre as informações roubadas estariam nomes, endereços de e-mails, números de telefone, datas de nascimento, perguntas de segurança e dados de registro de senhas. Então que isso sirva de lição! Deixa de preguiça e ativa logo a porra da verificação em duas etapas e mude sua senha! Hashtag Fica a Dica E para finalizarmos essa edição. Bruna Marquezine causa nas redes sociais após dançar quadradinho. É minha, mãe. É. Epa, maninha. Muda-se. E esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia. E aí, curtiu? Então se inscreve aí nessa bagaça. Mas não se esqueça de se inscrever através do link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Assim eu vou poder verificar se existe alguma diferença entre os inscritos que o YouTube diz que o canal recebeu e o número de pessoas que se inscreveram através deste link. Aí, ah, como sempre, arregaça esse like. E segunda-feira... Tem mais!